Oi, gente maravilhosa, o que a gente não faz por vocês. Viemos dar um passeio à noite, sim, porque na Madeira é maravilhoso. E quisemos trazer-te contigo. É isso mesmo que estás a ver. Os homens não estão prontos para o sexo. Vou agora parar aqui, vou tomar um cafezinho e vou-te contar tudo. Não saias daí e não esqueças de subscrever o canal, de mandar isto aos teus homens fabulosos. Eu também vou mandar o meu. Uh aos homens amigos, conhecidos, para que eles tomem consciência do que a gente vai conversar aqui. Vem daí, tomam um lugarzinho aqui na mesa e vamos falar, explicar tudinho para que vocês entendam realmente, faz sentido o que a gente vai falar. Bora lá! acompanha nos com uma limonada, vai fazer todo o sentido. Estão assim muito apreensivos ou apreensivas? O que é isto? só homens não estão prontos para o sexo. Pois não. Eu já vou a, tia, a tia Zona, a tia Zossa, já te vai contar. Porque não. Amigos, amigas. Eu ontem, hoje estes dias, decidi me associar a cerca de 20 grupos de relacionamento para colocar lá os nossos vídeos. Ah, eu já tenho cerca de 20 roteiros prontos sobre a temática, mas decidi-me antecipar com isto porque fiquei chocadíssima ao ver tanta gente a dizer que tenho um dedo podre. Queridas, queridas, nós não temos dedo podre. Nós temos é que ter consciência, porque consciência é poder. E então, já te conto tudo. Queridas, nós não temos os dedo podre. O que eu te vou contar é o seguinte. Porque é que eu digo que os homens não têm, não estão prontos para o sexo. Não estou a falar em nível de posições, de dar prazer, de orgasmos, nada disso, mas também vamos ter aqui conteúdo para isso. Portanto, já te subscreveste, bora lá, subscreve, não importa se tens 18, é ou 22, é ou 52, combinado. Não há é nesse, é esse nível, porque é esse nível, se a pessoa for dedicada, mesmo que não saiba, aprende. Basta treinar, como o Cristiano Ronaldo. <risos> treinar, treinar, treinar, até chegar lá. Uh, eu estou a dizer que os homens não estão prontos para o sexo e por isso é que as mulheres estão completamente a perder terreno e por isso é que dizem que têm o dedo podre, por isso é que há muita mulher a dizer que não consegue um relacionamento sério. Uh, e a noção que os homens têm é assim, um nani polipoliana, uma barquinha que... A noção que os homens têm é assim, bem, ela escolheu-me a mim e, e não deu certo, ela vai escolher logo a seguir assim, e vai escolher logo assim, assim, assim, e ela vai escolhendo de olhos fechados, ele não percebeu que se vocês tiveram ligados com ele, é que, fosse, é que ele era especial para vocês, que era diferenciado em alguma coisa, uh, há tanta coisa que... Os homens não percebem e assustam-se com as mulheres, porque curioso, do curioso, eu já vos falei aqui do coach Eduardo Nunes, que é de referência aí no Brasília, que diz que os homens vão lá ao consultório dizer, imagina, dizer que querem casar, mas não encontrou mulheres para casar. Vamos mandar a Raiben fazer uns óculos especiais para eles quando forem passear na rua, como eu começarem a ver oh, que ela é do sexo feminino, ai ah, olha ali outra do sexo feminino, porque é um absurdo, mas há muitos homens, especialmente nas cidades enormes como São Paulo, que é onde esse coach está a trabalhar, que não encontram mulheres para um relacionamento sério. Pois bem, cá entre nós e nós neste, neste canal muitas vezes vamos meter o nosso parênteses, eles sabem muito bem o que é que têm feito ao longo da vida e por isso morrem de pavor que possam escolher mal, que possam ter uma mulher que lhes dê. Pois é, uh, esse é o grande dilema do homem. Mas voltamos ao tema. O homem não, tem, não, não está pronto para o sexo. Porquê? Porque muitas mulheres uh, realmente pretendem uh, um relacionamento sério. Uh, e não está fácil os homens perceberem isso, até está. Mas isto parece complexo, mas não é. Porque esse mesmo coach diz que o homem sai para transar, mulher sai para casar, mas não é isso que o homem vê, minhas gatas. O homem pensa assim, a mulher tem a mesma cabeça que nós. Nós estamos em casa, temos vontade de uma saídinha só para um truca-truca. Nós gostamos muito disso. Então as mulheres também gostam muito disso. É assim que eles pensam. Minhas gatas. Não falamos de exceções, Sabemos que também há mulheres assim, mas uma minoria. Por isso é que se vê tudo o que se tem visto nos grupos do Facebook. E por isso é que cá estamos. Portanto, já vos dissemos que... Não, não é o dedo podre. Já vos dissemos que as mulheres estão a perder muito terreno ao quererem ser mega modernas. Isso mesmo. Conheceu de que é que estamos falando, é disso mesmo. Conheceu de imediato. Intimidade de imediato. Eu costumo dizer: vamos logo. Sim, nós também já passamos por isso. Vamos logo para a parte mais fácil de aprender. Não há preocupação da gente se conhecer, da gente perceber se o outro. É se encaixa connosco, muitas vezes o outro quase não abre o jogo, é sempre muito, muito, muito, muito à superficialidade. E a gente tem que estar atentas a isso antes do nosso coração bater forte, porque depois de estares a gostar, minha querida, é uma venda que a gente apanha nos olhos, que a gente não vê nada. Está tudo na nossa frente tudo na nossa frente, mas a gente o sentimento faz a gente ficar ceguitas, por isso a gente tem que avaliar antes de se envolver. E outra coisa que os homens não sabem, e as mulheres também algumas não sabem, o homem para se envolver emocionalmente com uma pessoa demora mais tempo, a mulher pode se envolver emocionalmente ou de sentimento quase, quase de imediato. Mas o homem não pensa assim. Se tu tens intimidade com ele, logo de imediato, ele vai pensar que tu pensas como ele, ele não vai pensar que tu tens um, já uma conexão, ele não vai pensar que tu tens um sentimento, ele vai pensar, não é possível, a gente acabou de conhecer, portanto foi comigo, podia ser com outro qualquer. Será que ela está dando a periquita à cidade? Toda. É isto que eu pensa. Já, já ouviste falar a situação de que no outro dia ia-te ligar e virou o sumido da história? Querido, a coisa podia ter corrido bem se não houvesse aquele sexo escaldante durante a noite. Isso colocou, possivelmente, o homem da tua vida em parafuso, em paranoia. É isso mesmo. Querido Oxas, o tempo das nossas avós... Realmente elas tinham uma grande vantagem. Não havia WhatsApp. Uh, vamos ter um vídeo também sobre o WhatsApp Arma luta para a Mulher. Já subscreveste? Bora lá. Portanto, tinha o controle da família, dos pais. É que é isso? Mas queremos voltar à Era Antiga, minhas queridas. Nós não queremos voltar à Era Antiga. Só que eu vou-te contar mais um segredo. Este canal vai ser só segredos. O tempo da tua avó. Eu tenho a certeza absoluta que não haviam tantas mulheres a sofrer e a chorar de amor. Porque havia controle. Porque as pessoas não podiam te usar. Sim, ainda há pessoas que usam outras. Estamos no século XXI, não é verdade? Mas anota aí no teu caderninho aqui de dicas da Lu. Ainda há pessoas que usam outras. Outras até não usam. É sem maldade. Ou pelo menos sem a maldade toda. Minha gata. Quero que entendas estes pontos que eu já te passei. Quero que entendas que se tivesses a ir para a cama com uma mulher, ou melhor, se estivesse a te relacionar com uma mulher, conhecias hoje, ia jantar fora, o que é que a Lu dizia a todos vocês? Para lá, logo na primeira noite, dá tudo de ti, arrasa, faz disso um momento inesquecível. Sabes porque é que eu ia te sugerir isso? Porque de se fazer muito bem, tu ias estar feliz, ias fazer outra pessoa muito feliz e a outra pessoa, não te esqueças, que tem um cérebro igual ao teu. Pensa como tu e não precisa de 3 ou 6 meses para entrar em conexão emocional contigo. Como mulher, também consegue, possivelmente, acontecer uma conexão muito rápida. Queríamos falar disto e tu vais ver que faz sentido. Uh, muitas vezes, o facto das mulheres terem, estarem a dar o à vontade para a intimidade de, de imediato, faz com que as mulheres digam o que se está a ver nos códigos de relacionamento, o que se está a ver nos cursos, nos canais, no Facebook, é isso mesmo. Muitas dizem que já não querem nada com nada, estão-se a blindar, elas ao dizer assim não passam, é pá, eu, eu nem quero relacionamento por isso. Portanto, muitas delas até nem querem, mas muitas é uma blindagem. E as outras queixam-se que têm um dedo podre ou que não conseguem. Queriduchas, mais uma vez vou apelar aqui à vossa observação do seguinte. Há um curso em São Paulo. Uh, que está na, na, eu tomei conhecimento há dois ou três dias porque estou a estudar esta matéria para poder trazer até vocês e é desse Eduardo Nunes que eu tenho já vi seguramente mais de 10 horas de formação dele de vídeos que ele tem isso tudo e ele diz que mulheres que durante muito tempo investiram nelas, belas, maravilhosas que as mulheres que, ele, que lavam o consultório são as mais belas, mais esbeltas mais maravilhosas e que não conseguiam arranjar namorado vão lá ter com ele, ele dá as diretrizes, em três meses elas namoram, em pouco, em nove anos de trabalho, 99% das mulheres arranjaram namorado, casaram e foram felizes para sempre. Sabem? Agora é um segredo, essas mulheres foram as mesmas mulheres que não conseguiam namorado. E sabem qual é o conselho do, do, desse coach? Não ter intimidade do começo. Porque vas estragar aquela parte que eu já falei e não sei se já te comentei, sabes que os homens, sabes que a gente vai da época das cavernas, sabias? Pois é, os homens trazem o seu DNA, ou fazem questão de dizer que trazem uh, aquela, aquela, aquele DNA vir à casa, entende nós aprendemos tanta coisa enquanto mulher e evoluímos. Mas o homem continua muitas vezes a dizer, se não for caça-viva, como eles dizem. Ou seja, mulher que, que dá, dá batalha, não interessa. Eles perdem o interesse, imaginem. Portanto, queridas, dizendo tudo isto, se tu te propões começar a conhecer alguém, que queres, que foste porque gostaste, ele também não entende isso. Ele pensa uh, que ela não... Eu até acho que alguns homens pensam que estou a fazer um serviço à a, a, a nação. Vou ter com ela porque ela não tem ninguém. <risos> Queridos, mais um segredo e este é só para os homens, não há falta de homens, há homens a mais. Quis-me entender? Há ah, homens a massa, é porque nós mulheres realmente não valorizamos quantidade, sim, qualidade. Pois é, uh, nós estávamos aqui a vos dizer precisamente isto. Se tu queres continuar a dizer que tens dedo podre, arrasa logo na primeira noite. Eu sei que tu és capaz, eu sei que tu vais ser aí uma coisa autenticamente. Maravilhosa. Mas, se estás a buscar um futuro, se estás a buscar um relacionamento, não faças isso. Estás a entregar o ouro todo ao bandido, em todos os níveis. Primeiro, isto eu devo dizer: se forem pessoas que se conhecem sei lá, há 10, 15 anos da mesma cidade, poderás não correr o risco de passar por estas situações. Mas uma pessoa que te conhece, de imediato, que foste jantar fora, que começam a falar, tu já estás a, por exemplo, já estavas a falar com essa pessoa algum tempo em WhatsApp, seja o que for, tu já criaste uma conexão emocional que ele possivelmente não criou. E ele fica, ele fica em pânico. Ele fica em pânico, literalmente, o cérebro dele, começam os sirenes todas. Mas o que é isto? Não há tempo para ter emoção como é que ela já gosta. Não! Ela deve fazer assim com todos. Eu acho que os homens, isto é a opinião da Lu, eu acho que os homens pensam que quando é uma situação dessas que tu dás a periquita à cidade inteira, eles devem pensar, eles devem pensar assim, que é isto? Ela não conhece de lado nenhum, não sabe quem sou, por onde vem, de onde venho, para onde vou. Portanto, ela faz isto com qualquer um. Ela, ele não consegue interpretar que o teu coração é diferente, que o teu espaço, o tempo que tu precisas para uma conexão emocional é muito mais curta, que a tua mente pensa diferente. Ele não consegue perceber isto. Portanto, gatos, estão atentos? Já perceberam porque é que nós dizemos que vocês não estão prontos para o sexo? Não estão. Sabem porquê? Porque vocês não, não conhecem minimamente a mulher que levam para a cama e depois entram em pânico. Pensam que, assim como o homem sai só por sexo, não vamos generalizar, mas sabemos que a estrutura mental do homem, a estrutura emocional do homem separa sexo de, de amor, de sentimento e que a mulher tem muito mais dificuldade em fazer isso, separar, mas ele não consegue abranger. é pá eu separo sexo de emoção, mas ela não separa. Geralmente, quando uma mulher vem intimamente com um homem, é que já há uma conexão. Quer dizer, eu não vê isso, eu não consigo ver. A sua mente machista, não ignores o que te dá poder. Não é para rebaixar os homens, queridos, É para saber lidar com eles. A sua mente de uma sociedade machista, todos os preconceitos, sim, eles existem, fazem com que as tiranos dele disparem todas. Até és capaz de ser boazinha na cama ou boazona. Mas ele vê-me lá, tu lembra-me agora disto. Ele até pode pensar. Epá, eu não a conheço. Pá, será que ela faz isto com todos? A palavra com todos é um terror para o homem. E depois ela disse, mas e se tu fores boa de cama, ele vai entrar em parafuso. Mas como é que ela pode ser tão boa? Mas pode. Como é que ela, onde é que, com quem é que ela tem praticado? <risos> é isto que eles pensam. portanto tu, se és ruim de cama és ruim, se tu és boa és boa, vais ter que levar com o placar. É mulher e pronto, queridaça, uh, esta conversa gostei muito de tê-la contigo. Quero muito é que percebas que vivemos num mundo machista, que os homens não estão prontos para fazer sexo ou amor, porque se tivessem, entendiam, a partir de agora eu estou em conexão com a ser. Portanto, há duas cabeças a pensar, há dois corações a bater e eu não tenho que pensar só no que eu quero, de que forma eu quero. Eu tenho que perceber que existe um universo composto por duas pessoas, mas muitas vezes isso não acontece. Minhas gatas, queres poder? Esse coach fala muito, e eu vou falar muito de muitos coaches que eu tenho seguido ao longo destes três anos que tenho estado a estudar a matéria. Esse coach fala muito de, realmente, o poder da negociação. É porque a mulher, quando entra de imediato numa intimidade, a única leitura que o homem, salvo raras exceções, a única leitura que o homem podia ter era, uau... Como eu sou privilegiado. Uau. Esta mulher escolheu-me. É porque eu sou muito especial para ela. Não é a leitura que ele, que ele possivelmente irá fazer de ti, minha gata. A leitura é uau. Socorro. Se ela faz comigo, faz com todos. Uma coisa que vou finalizar o vídeo assim. pós gatos de serviço. Homens maravilhosos. Uma informação vamos colocar aqui notícias da noite pode ser uma informação que talvez nem todos os homens que assistam a este vídeo vão saber a mulher não precisa de aplicativos para ter sexo não precisa do WhatsApp para ter sexo não precisa queridos quando tu pensares que alguém que está contigo está por sexo tu não estás só a nos transmitir que não percebes nada do mundo da mulher por isso, tens que subscrever o canal, porque eu vou-te contar todos os segredos da mulher. E tu, conhecendo bem a mulher, vais ser feliz porque estás a fazer alguém muito feliz. Bem, o que eu te quero dizer é o seguinte. Tens dúvidas que a mulher... Vocês estão sempre focados é no sexo, no sexo, na, na promiscuidade, e o vosso pavor do tempo das cavernas, queridos. Eu faço um desafio com vocês, eu mesmo com 52 anos, toda a craquelar, eu coloco-me na porta de um restaurante e peço a um amigo qualquer com 30 anos, eu com 52 e ele com 30, e vou filmar para vocês, e vou dizer assim, todos os homens que passarem, eu vou me dirigir a eles e vou dizer, dar um sorriso e dizer, vamos para a cama? E vou dizer a um amigo muito mais novo, 20 anos mais novo, e tu, todas as mulheres que passam, tu diriste-te a elas e dizes, olá, vamos para a cama. E vocês vão ver quantas bufetadas ele vai levar e quantos nãos eu vou receber. Isto para vos dizer o quê? Pensem um bocadinho quando uh, colocam as mulheres todas pelo mesmo nível, quando... Acham que uma mulher que foi contigo para a intimidade não merecia mais alta consideração quando, só porque ela foi no início, sim, porque nós somos mega-apologistas, que as mulheres deviam ir, se gostam de alguém, deviam ir. mas como vocês não estão prontos para o sexo, não vão, é o Conselho da Lua, não vão, porque vai haver muito mais pessoas nos grupos de relacionamento a continuar a dizer que têm dedo podre. Mudem. Nós só podemos mudar a nossa pessoa. Muda e o teu mundo mudará. Pois bem, mulheres lindas, depois desta conversita toda, digam assim, eu vou testar. é pá, não acredito em nada do que ela diz, isso está fora de moda, mas eu vou testar. Então, eu vou testar por três meses. Se eu gostar de alguém nestes três meses, sim, porque os homens também ainda não entenderam que a mulher vai porque gosta da pessoa. Ele pensa, isto é como um tiroteio. Ela vai distribuindo aí a torta e a direita. É isso que muitos homens pensam. Portanto, fazes o teste, não acreditas na tia. Fazes o teste. E vais ver o que vai sair na rifa. Vais começar a perceber que não só não tens Dia uh, de podre, como tens maior possibilidade de escolha, não te precipitaste e melhor do que isso, não deixas o teu coração ficar preso a uma pessoa que nunca vai ter como te retribuir. Porquê é que nós dizemos isto? Porque os homens também não sabem que, após um relacionamento, eu digo homens, não se ofendam, alguns homens, que após um relacionamento. Há uma troca de energias que fica nos nossos corpos por vários meses e alguns homens também não sabem que se uma mulher já tem algum sentimento por um homem, quando tem intimidade isso cria-se ali um vínculo muito mais forte os homens há muitos homens que não têm noção disso. Portanto, quando eu há dias vi num, num, num programa... Na, na internet, a dizerem que os homens não gostam de fazer sofrer as mulheres. Eu achei um horror. Até gravei um vídeo, mas nem publiquei. Porque eu disse tanto disparado, tanta verdade. Queridos, a pessoa que falava no, nesse programa dizia que os homens não gostam de fazer sofrer as mulheres. Nem brincam com os sentimentos das mulheres. Imaginem só. E por isso é que o homem se afasta quando vê que a mulher está interessada. Querido, isto é de uma ignorância gigantesca. Quem, quem disse isto era o homem. Mas vê-se mesmo que não percebe como é que a cabeça da mulher funciona. Vê-se mesmo que não percebe que uma mulher que tem intimidade com o homem cria um elo muito mais forte, muito mais poderoso. Portanto, se está no DNA do homem, não... Brincar com os sentimentos, então o homem devia pensar duas vezes antes de levar uma mulher para cá. Estou pronto para o sexo? Não estou pronto para o sexo? Então, se esse é o vosso DNA, caros senhores, pensem bem que depois de uma conexão sexual, há um vínculo muito forte, não, é, não acontece como vocês, que amanhã vocês já não sabem o nome. Nunca mais esqueçam do que a luz diz, a luz vos diz, o nosso cérebro é completamente diferente do vosso, por isso é que nós somos ambos maravilhosos, por isso é que nós nos completamos, por isso é que nós temos que saber lidar uns com os outros. Ficamos por aqui, espero que tenha ajudado, deixa aqui um comentário, temas que queres que nós uh, possamos trazer para o canal. Uh, queremos que este canal seja falar de assuntos muito sérios, mas de uma forma muito leve, muito divertida uh, e ajudar as pessoas a levar conhecimento até às pessoas, ajudá-las a refletir, porque conhecimento é poder. Bem, vamos tomar a nossa limonada, vamos nos despedir uh, e dizer-vos, vocês foram extraordinários, não nos sentimos só nesta noite maravilhosa. Porque sabemos que vocês estão deste la... estiveram desse lado, embora de uma forma indireta. E. subscreva o canal. Mande este vídeo para todo o amigo que já foi um sumido da sua vida, para todo o amigo que você tem carinho, para todo o amigo que você sabe que se você porventura alguma vez sofreu, não foi por culpa dele. Não fui bem, bem por culpa dele. Uh, e para os... Bem maravilhosos, maravilhosas, como me reparam, tivemos uma falha no final do vídeo. Mesmo assim, achamos uh, que vale a pena editarmos e uh, colocarmos no canal. Acho que vai ser interessante para muitas mulheres entenderem que, de facto, não somos nada, absolutamente nada contra o sexo e a intimidade no início, mas o que nós quisemos agregar de valor aqui foi dizer-vos, minhas amadas, sabemos todos que o machismo é ainda algo que não podemos ignorar. Nós temos é que saber lidar com isso e saber fazer as situações que nos sejam favoráveis e realmente, como vocês têm observado em grupos de discussão sobre o tema, uh, as mulheres estão a perder completamente o terreno e o poder uh, no que toca ao que diz alguns coaches de negociação. Uh, pois é, acho que podemos muito bem uh, usar da estratégia, lidar com o homem da forma que ele as situações da forma que é que o cérebro dele eh, pensa e tirar o melhor para nós. Não esqueçam nunca, a conexão do homem é diferente e em timings diferentes da nossa. Se pensarmos em tudo o que nós falamos hoje, tenho a certeza que mais nenhuma de vocês vai dizer que tem o dedo podre. Não, somos maravilhosas, poderosas, incríveis e uh, desta forma vamos seguramente encontrar pessoas de valor, igualmente de valor. Um abraço vencedores, vemo-nos no próximo vídeo e não esqueça, subscreva e compartilhe com uh, pessoas especiais que você conhece. Abraço, fique bem.